Aí aqui, né, você pode criar qualquer personagem. E como você vai criar? Aqui tem os personagens. Aqui você vai poder coisa. primeira cena. E aqui é a quase humanidade. Aí, aqui, olha, você vai poder botar os seus personagens. Vou botar as pessoas. Aqui. Vou botar ele subindo. Aqui você vai tentando ajeitar, né? E aqui, olha, você vai quando mais personagens. Aí eu já vou botar aqui a primeira cena, né? Vou botar ele mais pra cá. Desculpe gente, vou botar ele mais pra cá né Aí aqui você clica, aí aqui você vai é, escrever o que você quer que ele fale Só que aí ele não vai falar né, você, o que você está escrevendo já é a fala dele Aqui eu vou falar tá errado aqui na parte mais deixa. aí você aqui você vai botando o lado que você quer aqui a cor que você quer do fundo das palavras aqui ó quer no fundo eu vou botar aqui um vermelho Lá você escolhe a cor que você quer. Aqui, olha, é as músicas que você vai botar. Botar essa. Aqui, ó. Você escolhe o que, que ele o que você quer que ele segure na mão. a primeira cena já foi né aí você vai fazendo lá o seu, é, o seu desenho aí você vai botando outra cena aqui eu vou deixar ele no quarto dele ele vai estar tá mexendo na internet Não vai tá, ele vai, eu vou tentar tirar dele. Né? Aqui ele vai tá fazendo assim, olha, pra você. Aí vocês vão fazendo lá, seu desenho animado. Vou fazendo lá, tá minha gente? Às vezes mais